significado espiritual de pesadelos ou maus sonhos pode variar dependendo das emoções, temas e símbolos que aparecem durante os sonhos ou durante o pesadelo. No entanto, alguns princípios gerais podem ser aplicados para entender o que esses sonhos estão tentar transmitir ou dizer. Os pesadelos costumam ser um reflexo dos nossos medos subconscientes, ansiedade e questões não resolvidas com as quais não lidamos conscientemente. Eles também podem ser influenciados por fatores externos, como estresse, trauma, medicação ou distúrbios ambientais. Espiritualmente falando, pesadelos podem indicar que temos algumas vibrações negativas em nossa alma e que precisam ser liberadas ou transformadas. Alguns tipos comuns de pesadelos incluem ser perseguido durante o sonho ou quando a pessoa estiver sobre o ataque destes pesadelos, cair, morrer, perder os dentes, ser reprovado em um teste ou ficar nu em público, sentir vulnerável. Estes sonhos podem revelar nossas inseguranças, preocupações, culpa, vergonha ou falta de confiança em diferentes áreas de nossas vidas. Eles também podem nos mostrar onde precisamos enfrentar nossos medos e superar nossos desafios. Para parar de ter pesadelos ou maus sonhos, ou reduzir sua frequência e intensidade, precisamos abordar suas causas profundas e curar nossas feridas emocionais. Algumas maneiras possíveis de fazer isso são manter um diário de sonhos e anotar nossos pesadelos assim que acordarmos. Isso pode nos ajudar a lembrá-los melhor e analisar seus significados com mais clareza. Depois, orar a Deus para que cancele este mal. Praticar técnicas de relaxamento antes de dormir, como meditação na Palavra de Deus, exercícios respiratórios ou ouvir música suave. Isso pode acalmar nossa mente e corpo e nos preparar para um sono tranquilo. Buscar ajuda espiritual de um pastor, se acreditarmos que nossos pesadelos estão relacionados a vidas passadas ou... Traumas intergeracionais, eles podem nos ajudar com a verdade bíblica para que fiquemos livres de influências negativas ou padrões ancestrais que possam estar nos afetar por falta de conhecimento das coisas espirituais. Shalom.